Tô aqui cortando o tomate, fazendo tudo sozinho. Aí, o que que eu faço? Pego o celular, um pouquinho, aí põe o celular lá, lavo as mãos e continuo fazendo. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, agora a, a mandioca já tá cozida. E aquela ali, ó, tirei um pouquinho antes, um pouquinho mais dura pro Cícero, que ele gosta um pouquinho mais dura. E aqui eu vou mostrar para vocês, a carne já tá aqui fritando, como eu já mostrei, o feijão já cozinhou, já temperei, vou mostrar para vocês aqui como ele ficou, só um momento, acho que já tirou a pressão, não tirou ainda. Tá difícil aqui, gente. Tirar fora do fogo. Porque o fogo tá bem alto. Não tirou ainda. Dá uma batidinha assim pra tirar a pressão. Vai me ajudar, será Vou. Tá bom. Porque eu tô aqui sozinha. Deixou você sozinha, tadinha? Ó. Mostra que o feijão já tá pronto. Pra mostrar que eu fiz aqui na lenha. Eu só vou levar ele lá no fogão a gás porque eu vou ocupar, o, a... vou ocupar aquele fogo ali. A Lívia tá ali sentadona. Chegou, né Lívia? Então eu vou deixar aqui agora. Mandioca cozida. É, mostrei, vou deixar ela balançar e vai lá ajudar a vó. Lívia. Ô, Chico, tá com fome? Mostra aqui por favor. Eu, vou fritar. eu já fritei o alho. Agora eu vou colocar o arroz. Ali. Eu vou fritar, gente, e vou colocar. Entra aí, chefe, pega. Pode pegar. Eu vou ali pegar o sal, gente. Ai, cadê meu pano? Espera aí que eu vou pegar o pano, porque não tem intenção de segurar a panela. Isso aqui vai queimar, né? Uhum. Deixa ele queima. vai ter um outro pra você. Eu tô querendo fritar, Chico. Vamos ver, se der tempo a gente come fita. Senão, é assim mesmo. Mas é comida, mas É minha neta, Chico. Parece comigo, né? É. <risos> Bom, gente, agora eu vou deixar o arroz cozinhando. Já vou pôr a água. E depois eu volto a mostrar pra vocês como. Aqui? Uhum. Então, aqui vai ser uma porta de correio. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui para tirar a tomada que está aqui e botar lá para o cirurgião escutar tá o rato dele. Pessoal, é o seguinte, então eu mais o meu parceiro aqui, ó. então o que nós fizemos já, a Madalena está cuidando do almoço, então nós já rasgamos a parede aqui, aí ó, fizemos um trabalho ali que vai melhorar bem aqui a, a situação, que aqui nesse canto vai o um monitor de TV, tá bom? A sujeira é normal, mas nós estamos limpando, ele é caprichoso, já juntou <risos> quase tudo e botou aqui dentro. Então, agora eu vou voltar lá para deixar essa máquina de gravar com a Madalena, que a Madalena está usando, nós vamos continuar aqui então. Só para mostrar para vocês o nosso trabalho. Só para evitar o choque, né? Então, os homens, aqui ó, esses hum. dois aqui, o Gilson e o Cícero, estão aqui trabalhando no quarto. Olha aqui, Gilson, falam um oi aí. É, oi. <risos> aí fez é, aquela mudança da tomada. Ali, e fez a outra ali ontem, né? Só que teve que mudar de novo, né, Cícero? É, nós vamos mudar pra cá, por causa do painel. É um Eu painel... não medi o um painel. Eu não o painel desse pequeno. Mas é coisinha rápida também. Né? E já, ali já tá pintado, vai pôr o painel naqueles. Vai aproveitar aqueles furos? Vai, vai por aí, Ali, né? ó, já tá pintado. Aqui também? Não, só, que... ah. só não. aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui. aqui. Onde está o guarda-roupa? Você tá? tá feito? Tá verde. É? Por isso que eu falei pra você. Por secar isso aqui. Onde você pegou esse ovo? Lá do outro. No ninho? Sim. E você vai por onde? Aqui. Outra. Aí vai cair. Devagar. Eita. Vou guardar os ovos. Olha que lindo, gente. Acabou de sair do ninho. Vou pôr aqui dentro. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Tem que arrumar uma vasilinha, né? Hum, vou pegar essa vasilinha aqui. E bora por dentro. Lindo. Chegou um pessoal aqui Parente da Dona Nelly O senhor é o que da Dona Nelly? Eu? Bom. Irmão Irmão Como que é o nome do senhor mesmo? Por quê? É O senhor fica importante Esse aqui é sobrinho? Neto Sobrinho Da Dona Nelly Da Nelly e do João E ela é a futura. Vai, foi embora, né? não, hum. hum. E aquele ali o seu Everaldo. A gente já conhece ele de outras vezes. Ele tá com vergonha. Você Ei, tem vergonha não? O senhor tá com vergonha? Lá, vergonha O senhor tá com vergonha? que a, que a, é a, que a, é a bunda da Tatiana tá cheia de ovo. Mas onde? Põe aqui, ó. Ah. Não tá pegando ah. o ovo, não? Dá pra ele oh. guardar. Põe aqui dentro. Aonde achei tá de ovo? Tá. A blusa. <risos> Olha que tanto ovo que ele vem trazendo. Que criança que gosta de sítio. Não vai caber no pó. Não vai? Eu vou servir os bolinhos. Onde você vai levar tudo isso? Cuidado, viu? E a Lívia tá ali, ó. Olha aqui, ó. Brincando de... Fazendo bolinho de terra. Ai, que delícia. Fiz muito isso quando era criança. Só que eu fazia bolinho de argila. Quando era permitido caçar, eu fazia bolinha de argila pro meu irmão caçar com estilingue. Aí eu jogo aqui, ó Aí ele endurece Porque aqui ele tá muito mole Aí não uhum. tem que fazer bolinho E a dona Nelly tá ali Oi? Dona Nelly tá ali, na Lida Oi, o que você falou? Nesta nasqueira Você fez tantos jogadinhos Mas vai comer todo mundo que vai comer os bolinhos Olha aqui, Guilherme Fala oi Fala oi, Guilherme. Oi, tia. Oi, lindo. A gente vai fazer um bolinho. É um segredo. A gente mistura com o tempero. Vai mais, tempero. mais água pra mim, Guilherme? Dota, vai. Eu não sei. O que, que é o tempero? O Tem tempero é aquele negócio lá. Busca lá o tempero. O E joga mais aqui no meio. Isso ó. aí é o tempero. Isso aqui é. Ah. Mistura com um pouco de terra. Ah. Com toda... Aqui, ó. Joga aqui pra mim, ó. O de passarinho. Obrigada. E meu a gente também olha. mistura Eibozinho. um farol de passarinho. Ah. E... Com folha. E a gente corta a folha. A gente também mistura com barco. É... Oh, pedra. Oi, é... Ele é meu assistente. Ah, ele é seu assistente? É... Ô, Guilherme. Traga mais água pra mim, por favor. Tudo sujo. Mas, não gente, está na hora de almoçar. Vamos lá almoçar? Não, gente, não. Eu eu ele vai embora. É. Você não vai embora, né, Guilherme? Vou. Vai, você não vai almoçar com a gente? Não, a gente não vai almoçar. A gente não tá com muita fome. Mas eu estou? É que a gente comeu muito rito. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Não. Obrigada. Aí fica muito mole, sabe? Quando joga água. É, aí eu uso esse pauzinho pra tirar terra, porque. Assistente! Olha lá! Tantas galinhas mãos! Assistente! Oi? As galinhas são mossa lá, ó! Os galinhos são moscos! A minha casa é muito longe, assistente! Eu tenho um, um angolinho galinha branca, galinha suja, galinha <risos> marrom. Olha aqui, ó Aí, ó, eu, eu uso esse pauzinho aqui. eu uso Esse pauzinho aqui, ó, pra fazer assim, ó. Hum. Aí eu pego, e tá vendo que ele tá muito mole? Hum. Eu jogo aqui, ó, porque assim ele endurece. Né? É, hum, entendi. Então, a, a, ali seria a, a farinha de rosca. Uh -huh. é, Aham. E você vai fazer o que mais, Guilherme? Eu vou. Tra... Eu vou andar no meio do mato. Como, como que ele não quer sujar a mão? Então ele, tá, ele vai jogando água para mim. Eu lavo na minha Então vai fazer bolinho. Eu vou jogando. Não quer fazer? Não tá bom de fazer bolinho? Não. Olha, não tenta tanta bolinho pra fazer, ó. Mas ele você olha. não tá ajudando. Aí Nossa. assim vai demorar. Vai, vai. E se você tem ajudar, que... vai rápido. Tem que esperar. Ah, tem que esperar. Então, joga a água aqui, ó, mais pra cima, aqui, ó. Assim. É, mesmo. Joga em mim. Devagar, senão espirra tudo nela em mim. Eu, eu Devagar. Abaixa lá e joga. Vai lá, abaixa e joga. Isso, abaixa e joga. Isso. Agora eu vou pra lá, vou deixar vocês fazendo bolinho aí, tá eu bom? vai colocar? Aí, vó, olha aqui, ele fica muito mole. Aí, como aparente farinha, Rosto, né? Eu espremo ele aqui, ainda bem que ele sai. E minha mão tá pronta. Por isso que ele não gruda no chão. Entendi. Quero ver só meus dedos depois. Uina, uina. Tchau. Uina. Tchau. Eu vou tampar a mandioca aqui, Lita. Uhum. As duas já. O feijão já tá pronto, agora nós vamos, enquanto o arroz cozinha e a carne termina de fritar, nós vamos comer lá na hora. Aham. Uhum. Uma saca, já comi pedacinho com de mandioca, gente, tá uma delícia, Olha ali, uma alívio. Ainha dela é não tem muita coisa, não? <risos> Vamos dar outra vez. É. Essa rúcula é tão grande, hein, vó? Ali não é cebolinho? Ali, ó. Cebolinho? Usar lá. É que eles não têm muito tempo de cuidar da horta, mas é tudo bem. E nós colhemos aqui, nós vamos usar. Olha, tá bem um cheio. Um pouco de e um pouco de cebolinha para mim fornecer. De... cebolinha é para do tomate. É. Vamos lá? Vamos. pessoal já tá beirando. Fome. pois é, comida Você me E tá aqui. Bom dia. Ali tá o vovô. A vovó tá chegando na casca assim. E a vovó agora vai fazer a salada. Agora eu vou, eu vou le, é, lavar a salada, gente. Para economizar minha bateria, eu vou desligar. Tá linda, desliga. E, e depois... depois a gente mostra como ficou cortadinha, lavadinha. Olha que carvão! Aham. Uhum. Gente, a dona Nelly já tirou a primeira leva de carne pra mim. Não deu pra filmar, porque eu tava lavando louça. Já coloquei a outra leva aqui noutra outra panela, porque ela falou que é mais fácil pra mexer. O arroz já tá quase pronto. Aliás, acho que já tá bom. Já vou tirar ele. Deixa eu mostrar aqui direito. Olha aqui. Ai, que delícia. Vou passar a carne pra frente. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha, tá muito quente. Assim. Vou levar aqui. Deu uma, uma esturricada aqui, mas carne de porco é bom fritar bem. Né, seu João? Já tá com fome? Eu estou. Estou com sono também. Tá com sono? Vai dormir que alimenta. Não precisa comer, é só dormir. Não, é, dormir. <risos> aqui já tá a rúcula cortadinha. E com aquela cebola que eu ranquei. Tá aí, ó. Os pedacinhos. E. O tomate picadinho já com a cebola. Só falta temperar, ó. O limão tá aqui. Depois nós vamos temperar. Fechar aqui, né? Gente, a comida já tá pronta. O senhor já tá pegando. O outro tá aqui na fila. É o, o João o Neto. Que tá maior que o vô. Tadinho do vosso, ficou tão miudinho, perto do metro Oi, A dona Nelly tomou posse da cozinha agora Ai, a carne, Ai, que delícia, dona Nelly Aquela lá que eu comi com, car... com mandioca, tá uma delícia Imagina essa daí, então A Lívia tá aqui esperando, né, Lívia? Uhum. Ó, até o cachorrinho já sentiu o cheiro esperando a parte dele uhum. e aí, João? deixa eu ver seu pratinho pratinho hum. comendo muito tá bom pro seu tamanho <risos> eu na realidade sempre comer mais pelo seu tamanho como do né? Vai devagar né para mostrar que você come pouco né é pelo menos na filmagem é pelo menos na filmagem isso mesmo Pra não fazer feio, né? não fazer feio, imagina fazer feio. Ah, Ó. Tá temperado a rúcula. O tomate. Suquinho. Opa! Ah, Ó, o cachorro ali querendo pegar as galinhas. Normal na roça. Vou pegar. Tá Cozida já. Vai lá, Lívia, chamar o vovô pra almoçar. E o Gilson? Ah, já chamou? É, o gato também quer a, quer a parte dele. Cadê ele? Não pega ele não, Lívia. Lívia, você já lavou as mãozinhas pra comer. Ah, não tô Eu vou colocar ele no seu prato pra você comer. É o gato. Olha aqui, gato. Ele entra na, debaixo das pernas da gente, né? Tá bom, gente. Vou pegar aqui assim, porque minha, minha boca tá enchendo d'água. Patrícia. Olá Patrícia, querida amiga do canal Pedacinho no Céu. Nós estamos aqui na casa do não, seu João e Dona Nelly. Eu conversei com os dois, eles me autorizaram a mostrar para você. Bom, você não, não vai olhar aqui dentro não, porque agora ele vou não está sendo usado, então isso aqui ó, eles guardam aqui dentro, logicamente, porque não. não aproveitar o espaço. É, pra aproveitar né? o espaço, logicamente, para. Mas pode tirar Depois que, que vai fazer algum trabalho, eles tiram e limpa. Então eu vou explicar para você, isso aqui é um. Tambor de inox, de inox, dos, dos inox, assim, melhor que tem, tá? Não é tambor de ferro que, que vem óleo, que essas coisas não, isso não serve. Então, isso aqui é um tambor de inox, a Badeira vai fechar pra mim aqui agora. É feito essa caixa aqui, ó. Essa caixa, quando chega nessa altura, o tambor de inox que está dentro dessa caixa, como você pode ver, ó, tá vendo aqui? Agora, pro lado de cá, ó, tem a abertura do forno lá embaixo. O que, que acontece? O tambor de inox Ele está lá em cima Aqui está escuro, você não vai, não vai ver Mas você vai entender o que eu estou falando Está lá em cima, como que ele está lá em cima? Vamos voltar para cá para você entender É feita essa estrutura quadrada Obedecendo essas laterais aqui O tambor de inox Vai lá no fundo, na parede do fundo Do, do quadrado Ele apoia lá na, na parede do fundo Apoia aqui E as laterais ficam vazadas Ou seja, aqui ó Ó, lá dentro é vazado, que aqui é a parede Então fica esse espaço aqui de uns 10 centímetros aqui Mais uns 10 centímetros aqui Certo? Aí o calor que vai estar tá aqui dentro Na fornalha Ó, tá ali dentro Ele vai subir Vai envolver O tambor de inox E vai sair aqui por cima E vai embora Então não tem segredo Você entendeu, né? Bom, então é isso. Só que o segredo está no que? O tambor é de inox, tá bom? Um tambor, por sinal, faz muito tempo que está aqui não estragou até hoje. Aqui já está pronto. Puxamos lá daquele canto, passamos por baixo dessa janela e terminamos aqui o pedido que a dona Nelly e o seu João pediu para nós. Aqui está pronta essa parte. Agora é só deixar puxar, deixar secar, preparar para pintar. Colocar o espelho e já está pronto essa parte aqui. Enquanto isso, nós vamos fazer agora a parte da limpeza, porque querendo ou não suja tudo, vocês sabem disso. É, Olha lá, aumentar o guarda-roupa. Uhum. E o parceiro aqui já preparou o teto, já deu uma primeira demão no teto, esperar puxar para dar a segunda, para gente terminar esse trabalho aqui e depois então vem a colocação da porta e o que tem que fazer, né? Tá certo então? Olha lá onde tá o Cícero, em cima da casa. Cuidado aí, hein, velhinho. <risos> Olha lá, até o galo falou, ó. É, o galo já deu um troque. Ó, lembra do Gugu Liberato, hein? É, o Gugu Liberato era rico. <risos> <risos> Ele não tem problema, não. <risos> não vai ter briga nenhuma, né? Não. não, vai e... Ter briga, não né? Ó, e o Gildo tá aqui, ó. Todo Mas... pintado, ó. Já, já fez a, o teto lá, já pintou o teto. Vai ter que dar a segunda demão. Né? É, né? Uhum. Tá difícil lá? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Uhum. Oi. O carro tava no sol, né? Filmador calor. Você esqueceu ela, amigo. Agora deu, uma... Ah, você colocou ali Coloquei agora, mas tá com o senhor, cara. Ah, mas... O balzão tá demais mesmo Matadinho tadinho do pé de boldo Tá com sede Vou lá buscar aguinha pra você Vou pegar nesse baldinho aqui Esse baldinho aqui Vai pra a porta aqui a porta Vem barrer aqui também Pegar uma agulha aqui, ó. Vamos molhar o pé de boldo. Se tá com sede. Tá caindo mais no meu pé do que esse. Esse No chão tá melhor. Fazendo aí, circinho Hã? Tô preparando uma massa. Fazer o embolso lá em cima no telhado dela. Tem umas hum. comida lá que soltou, tem que colocar de volta. Hum. Agora é época boa de fazer isso, que agora não tá chovendo, né? Entendi. Então, é época boa de fazer isso. Então lá dentro você nem mexeu. Agora está curando né, aquela massa que eu coloquei. Não, lá parede. no armário? Aí amanhã já dá para poder pintar. No armário. No armário não mexeu, não. Mas eu vou, eu vou terminar a dentro primeiro, lá em cima. Depois eu faço lá dentro. Entendi. Você não quer comer um pedaço de pão? Só tomou leite? Eu vou lá já, peraí. é muito mole porque a massa de cominheira é muito mole depois você não dá conta de botar aquele hein? ó, essa a inchada tem um capo pequenininho porque é para mexer massa dentro da carriola com muito carinho para não estragar a carriola por isso que é pequenininho assim, né é preguiça não, tá e aí também fica mais perto do serviço né, fica mais boa assim trabalho é pouquinha coisa lá em cima. É. Eu vou tomar um café, tá? Tá, tem a bolada. Você deu banho no gato? Cara, a, Não, a... tava suja. Tava suja? Mas, o mas, que? Ela na lama? A gente tava faz... Quando, a gente... Quando a gente tava fazendo um o bolinho e ela quase sujou. Ah, ela quase sujou, eu mas então... Eu tava trabalhando daí a mol... Aí ela, a Lívia foi correr chamar ela, daí eu fui e apanhei nela. Ah é? Você apanhou gata... nela? Sim. Uhum. Ela bateu só porque ela tava sujando lá o nosso bolinho. Coitada, meninha, tá com frio agora. A gente, a gente ouviu ela? Criança, é, tem um, criança tem uma imaginação, né, Madalena? Imaginação fértil. Pegou a gatinha e lavou a gatinha. A gatinha tava suja, lavaram a gatinha. Guilherme, você não vai tá almoçar? Dá pra Madalena tirar um pouquinho Você não tá com fome, não, Guilherme? Quê? Para pra Madalena tirar um pouquinho de comida. Você fala o quê? Você tem que comer, Guilherme. Eu vou embora um pouquinho aqui. Eu só brinco. Eu vou. Tem suco? Tem, acho que tem, Madalena. Mas tem que comer primeiro. Mas eu tô muito gelado. Tá, então, você vai comer primeiro, tá? Come só um pouquinho, mas você eu seco. vou embora. Hã? <risos> eu pedi que eu vou embora. Você vai embora? Agora não tem quem levar você. O me falou que o avô vai levar eu. O avô já foi também? Ele vai levar eu. O avô, que a tia Renata já, será já que foi. Ele tá Confiava. Gente, é o seguinte, não. esse menininho aqui, o Guilherme, ele era da cidade, morava lá na cidade. Agora eu moro no sítio, agora a gente tirou todas as coisas da, na minha casa, cidade. E veio pra cá? Sim. Ah, mas você vai voltar pra cidade outra vez? Não. Mas por quê? Porque o sítio você já ligou? tem Mas você prefere o sítio ou, ou prefere a cidade? Sítio. Mas, que... mas você não queria o sítio? Você queria ficar só na cidade? Não, eu tô trabalhando. Porque... Ah, porque... E agora você não quer mais na cidade? Não, eu não moro então, aí a família dele disse que ele não queria vir pra cá por nada no mundo. Tia, agora ele não quer ir pra, pra cidade mais, de jeito nenhum. Tá bom? A, o tia, aí, come. Come tudo, hein? Ô, tia, a gente tem que lavar daí a gente lavou total muito lavou sujo de, de, de lama. Muito sujo. A gente passou detergente e enxagou. Tô vindo detergente, um Não de detergente e a não, gente não, ia não procurar... O Guilherme, come agora. Come pra você ficar forte. Depois você bebe suco. Eu tô uhum. Mas eu não amo. Tem tá já e não queria vir, né? Ah? Eu não como, quiabo. Ué, aprende a comer. Mas você não é da roça? Você não é da roça? Não. Eu, ah, eu agora que você que não é da roça. Sou de... Sou, de... sou de sítio. Sou de sítio? Mas. legal. Mas viu, Guilherme? Eu não vou comer esse almoço. Porque tá com o quiabo. Eu não como com o quiabo. Ah, mas você tá muito enjoado. Eu vou tirar o quiabo. Ô, ô, ô Guilherme. Rapaz, fala assim não, você tem que ser, ó. Hum. Dá exemplo de ó. Que nojo que é. é. <risos> <risos> Ai, Deus, Deus. Ô Guilherme, com fome você come quiaba até na casca, você rapaz. Você é com figura. fome, você come até na casca. Não sem fome. sabe nada. Eu não, eu não. E agora, vai? Eu tinha suco. Não, come primeiro. Não, come primeiro e depois te de dar suco. É. Porque se você beber suco, você não vai acabar, vai acabar não comendo. Então não vou comer. Então come depois você bebe suco? Não. Dá um pouquinho de suco só pra Um pouquinho só. Peraí, aqui é pé. Outro dia a gente colocou, a gente deu o porque eu tava muito suja de lama. Mas você é sujarela de lama? Não, ela ah, ah, ah, ah, não ia Vocês sujaram ela de lama, porque não, a gata não ia na lama a sozinha. A gente tava fazendo bolinho. Bolinho de terra. Bolinho de terra. Não, bolinho de barro, fiz Então, mas dá na mesma, bolinho de barro de terra dá na mesma. Aí vocês pegaram e sujaram a gatinha. Não. Mas como é que ela, ela sujou é, sozinha? Ela sujou sozinha? Sim. Ela pegou é, a, assim, é. pegou com a patinha assim, passou na cara, é, passou no entendi. corpo? Não, ela enrolou. Ela enrolou <risos> ou vocês enrolaram ela? Não, ela que enrolou sozinha. Na lama sozinha? Que nem porco faz assim, virando na lama? Ah, rapaz, conta essa história direito, menino. Aí vocês foram lavar, lavar a, a, a gatinha na água ali na torneira. Meu bode tá muito ruim. <risos> esse menino é uma graça, viu? E esse cabelinho charmoso seu aí? É meu. É lógico que, <risos> é, lógico que é seu. Mas você não vai cortar ele, não? Vai deixar ele assim? Ô é Guilherme, você não quer dar um pouco pro tio que <risos> Dá um pouco pro Vai cabela, o cabelo do tio assim. <risos> é Entendeu, Eu falei assim, se ele não ia cortar o cabelo, eu falei, o cabelo é meu. É. Então, mas corta o seu cabelo, dá um pouco pro tio. Porque o tio não, não te tem. Um cabelo. Cabelo. É isso. Você não quer me dar um pouco desse cabelo loiro aí? O cabelo é meu? Não, mas você <risos> dá um pouquinho pra mim desse cabelo seu, loiro, muito não. bonito aí? O cabelo é meu. Então, mas você dá um pouco pra mim. Tá muito não. grande esse cabelo. Tá muito tá? grande pra você, você dá um uhum. pouco pra mim. Por quê? Tem que colar. Então, mas Tem cola, mas cola, na escola. Você dá para mim que arruma a cola. Fica cola. feio. Não, mas, mas, como assim feio? Por que é feio? Porque é loiro? O meu cabelo, que assim. Então, mas o então, seu cabelo que é feio, quer dizer? Hã? É, não fica puxando a boca não, porque é. Você vai falar? Não põe palavra na boca da é. criança. Eita, Guilherme, vou te falar uma verdade. Ah, o suco você tomou, tá vendo? O suco você bebeu, e a comida? A comida eu não como. A batata eu não como, isso aqui também não. É mandioca isso. Então eu não como mandioca. E tô Não. É que você não tá com fome, rapaz, é por isso. Eu tomo, eu como por isso. Agora é o café da tarde, pessoal. Chegou um casal aqui, que eu já esqueci o nome. Ezequiel. Ezequiel e Damiana. Damiana. Um casal muito simpático. Não, <risos> é só meu primo, É, é um primo. Então, mas pra mim vocês são estranhos, né? Porque eu não conheço. É isso mesmo. Eu sou o primo da esposa dele. Ah, é? Ah, tá. Dona Nelly ali, ó. A rainha da casa. Tá com sono ainda, Dona Nelly? Tadinha. A Lívia. E a Andréia aqui, ó. Andréia é minha amiga. Olha a barrigona dela, gente. uma criança linda ali dentro. Chama a Ayla. Ayla Vitória. Então é isso. Vou deixar eles tomando café, né? Daqui a pouco eu vou tomar o meu. O marido andré tá lá trabalhando. Olha aqui, essa é a Viviane, sobrinha. Não, nós não somos nada. É que ela fala que para mim. Ah, sim. coração. É. De coração, então. De Coração, muito coração. É uma escrita nossa que eu tô conhecendo hoje. Ah, eu Você mora onde? Limeira, no Jardim Boa Vista. Muito bem. É um prazer pra nós. Ah, é prazer conhecer e né? receber vocês. Que bom. Você. É, né? Que bom. Tô ali na casa da minha filha, que perto ali. Do é. loiro. Meu netinho tava aqui. Sim, você também ah, viu. A é do Guilherme? É, ah, do Guilherme. sim. Cadê um show nesse? Já? Eu já filmei. Ai, meu Deus. Eu já filmei, Eu já filmei o Guilherme, <risos> Guilherme até. Ai, gente, ele é demais, não é? é. Tá lá, cascocaca a tia deu. É, né? Mas nós já rimos tanto. Porque a Renata foi pegar a cocazinha e pôs lá no chão de qualquer Pujão. jeito. Tá, Ele ficou bravo. E aí, tio, pode abraçar? Pode. Pô, é, é. É, panela, Deus, bem. Deus abençoe, viu? O senhor está bem? é, é né? Tá bom. Então. E o Circinho está aqui. Tomando um cafezinho. Tá. Também tá, ela aqui. também fala lá, Acho que não é bom colocar no carro. A gente está só abraçando, né? Porque o povo fala mal gente. que Aquele ali é o Joaquim, então, seu João? Esse galo é. hum. Joaquim. Tem Joaquim. E, Joaquim, e aquele tá? cachorro ali é o Baruque? Baruque? Baruque? Bento? Ah, Bento? Ô, né? Bento. Oh, Bento. Cuidado, vó. A dona Néle falou que ele morde. O Bento é muito Bento. Mas o Bento podia. O Bento é, é abençoado. Da... Por que, que o Bento é besta? Tem uma pra dar pra ele já, já? Vamos ver esse ninho aqui. Se tem alguma coisa. Ó. Assim, tem um, tem dois ovos ali, ó. Assim. Dois? É. Dois. Isso mesmo. Deixa eu ver ali no outro ninho. que é outro ninho, será? Aqui não tem nada. sei por um ali e nem vi também. Ah, que só tem um indês. <cười> Vem alimentar as galinhas, deixa é. eu subir ele. Uhum. Tá, isso aqui é água também, né? tá sem água aqui assim, fechada. Quanto que tem, seu João? Não, eu vou pegar isso, não pode pegar. Sim. Tem água para. Tu pega, seu João? Não, eu pego, é pouquinho água só. É pouquinho? Cuidado. Cuidado mesmo. Se cair do sol, você não passa. Olha ali os porcos. A Matilde. A Matilde? É. Seu uhum. João danando para todos os animais que ele tem. É, e depois quando mata, hein? É que nem nós, lá com a Liloa e o Nino, né? Depois corta. Vai comer e vai dormir. Vou frenhar Vamos dormir, viu? Mas tá Sim. cedo para dormir? Não Tá cedo, seu João? Ah, tá, né? Vocês vão meio de dormir, velho. O que nem o senhor faz? Come e é. dorme. Então, trabalha um pouco, dói. Trabalha um pouco, dói. Isso mesmo, só que a gente já sabe o que eu, ligando, eu <risos> Você trabalha, come. Que dói É, obrigada Nossa, ali é a Matilda? A Matilda na A preta? Essa aqui é como? Eita, você já derramou no pé Se o dia de vai dormir, eu vou dar um vocês. <risos> <risos> esses buracos que cavam? É, você viu que era o buraco Nossa! Vou pra pegar mais? Não, sai daqui. Vou jogar para ele comigo. Tá. Come vai dormir. Ah, come e dorme. Melhor que come. Hum, que delícia! Olha lá, outra vem correndo, ó. Sada, né? Tá. Fala, dois lá cima da casa lá. pra mandar você pegar, você pegar aqui lá. É, você já pra sabe. Aqui. Aqui, tem dois gatos lá em assim. cima. lá. É a mãe e o pai. Ai, a você prestou tem atenção aí. no que o João falou? Eu pegar mais, Eu já dei, João. já dei ah, Ele tá jogando com o Chico. É aquele que ele tambor no Paió, lá. Nossa, que coisa que eu com o joelho. Ai, que bonitinho. Isso. Mas tem mais pequeno aí. Vai entrar lá. No Paió, aqui no tambor lá. Lívia, espera. Não, Lívia, não joga, não. Espera que o seu João vai lá, porra. Vá, tem mais pequeno aí, Lívia, sabe? Tá Um assim, em cima da aluna para <risos> peraí, rapaz. Pera Olha o outro lá em assim. cima. Eu tenho medo do corpo que sobe assim, tem é medo de ele morder. Não se não? Hum? Eles não levantar, não. Pular, morder? Não. Eles não devem morder. Eu sei, mas eles não seguem lá, não. Não, mas morder, André, porque <risos> ele morde, você sabe, né? Eu sei, e dói. Dói, arranca pedaço. Vamos e dorme. Vamos e dorme. Você vai querer mais, seu João? Não, só essa aqui vai pegar vai mais para levar com o outro na frente. Lá. Peraí, vai peraí, peraí, não, vai peraí, lá, Lívia buscar? Lá onde o do seu dois, João falou. Espera aí, Lívia. Espera aí, tem mais um. Mas ela não vai aguentar fazer os dois não. Vai lá buscar um, depois você busca o outro. Vai lá. É isso aqui. Peraí. Pronto, pode comer e dormir. <risos> Sempre tem uns que comem mais que o outro, né? Sempre. Seu João, como o tá? Eu gosto de entrar aqui sem sapato. Eu não gosto fazer isso. Né? gosto de tirar meu pé no mas eu eu não gosto. Não tem como tirar esses tambores daí se não pôr em outro lugar? não pode porque ele faz e em outro lugar. faz isso Ah, entendi. Eu digo mais fácil pra colocar água aí. Ah... Vou mostrar a Jandira, vai jogar aqui, Chico? Não, não, não, não, não, não, não, não, é não, não, não, não, não, não, não, bicho. não, ele põe música, então. Daqui, ó. Mire, menina. Aqui. Um pouco pra esse, Tá. Um. Dois. Come vai lá buscar. Ela vai, Mito. do lado de lá. Vou mostrar do lado de lá, André. Ela já viu, ó. Ela já viu? Ela já viu que ela falou pra mim, assim, que tem uns porquinhos. Lívia, põe aí. Hum? Dá lá pro Chico. O Chico sabe onde põe. Hum, esse tem é mais pequenininho. Ai, ah, que gracinha. Hum, meu Deus do céu. Tem mais que é isso aqui em casa, né? em é. casa mesmo. Então, você é mais cresce, né? Não. É. Não fica toda a vida é. pequenininha. Se ficasse pequenininho, era bonitinho assim, né? Ficar pequenininho. Parece que aquele lá de baixo é maior? É, ele tá dormindo. Aquele lá embaixo, não é? parece que ele é maior, André? Aquele é o que mais come, com certeza. Tem cinco? É. Um pretinho, dois bremeinhos. Um quanto tempo tem, Sô Jão? Um dia três, eu tenho três. Que lindinho, né? Será que já caiu o um cordão? Eu acho que sim, já... Seu João, com quantos dias caiu o cordão? Já caiu, Já caiu, não. Já... já caiu? Não, não sei. Ele sempre tem é frio, que... né? Tem que virar leite. Tem que tirar leite? Tem que tirar. leite pra vestir dela. Os porquinhos aqui. Tá ah? lá. Eu, eu não, eu que dou eu dou eu não. Ah, é? Como que eu vou Vai pagar o não vai dar o que não. de Gostou, André? os portos? Ah, o cheiro, cheiro tá bom. Uhum. Cheiro de cana. A carinhazinha. Com seus pintainhos. Ele é uma graça, gente. Baixinha e ela tem. A carinha é escura. E os pezinhos escuros também. Eu não sei que qualidade é essa. Parece um, um garlinhosé, isso aqui. Diferente Aqui é muito grande Subiu Tô cansada Hoje, gente Ando trabalhando bastante Aqui a bucha ó, Pra quem não sabe Isso aqui é um pé de bucha Uma bucha verde E aqui, ó, tem uma bucha seca. Ali, ó, a buchinha pequenininha. E ali, peraí, linda. Aqui, ó, tem uma parreira aqui, só que não é de bucha. Aqui é chuchu. Mas misturou aqui chuchu com bucha. Aqui, ó. Tem um chuchuzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Isso tem mais aqui. Subiu até na... Tá entrando lá na janelinha da dispensa. Pé de chuchu. se eu acho mais chuchuzinho chuchuzinho e outro chuchuzinho olha o pé de mamão gente, carregado ó mais ó, e o pé de chuchu tá subindo no pé de mamão também Aqui. outro pequenininho e outro pequenininho, mais pequenininho ainda dois, gente como não ver Deus nessas coisas, não? naqueles porquinhos nas galinhazinhas em toda a natureza, enfim e outro maior Mão, olha aqui, olha o Andréia. Ontem a dona Nelly falou que lá embaixo é uma mão madura. Vamos lá dar uma olhada? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha buchas olha olha depois você leva lá para Dona Nelly, tá? Vou levar. Parece que o João colher alguma luz. Ali tem mais, ó, seca. Então, eu quero tirar a poça. É bom falar com ela. É, deixa aí. Depois vai que é. tira demais, né? Aqui tem uhum. que cortar essa parte de cima que já... Aqui não tem orquídea. Aqui deve ter ninho, né? Vamos ver se tem ninho. Tem é de galinha, né? É. Eu vou filmar, né? Depois só vou ver na filmagem. É. Galinha dentro. Se tiver alguma coisa, depois eu vejo no filmagem, porque é tá alto e eu não alcanço. Só alcança o, o celular. É. Vamos, vamos. Vamos lá? Uhum. Baruque! Olha, gente, o olho dele, que lindo! Uhum. O olho dele é um azul e um castelo. Baruque! Olha aqui, Baruque! Uhum. Uhum. Olha uhum. lá o Cícero, Dizia ele que tá trabalhando. Uhum. Homem trabalhador. Uhum. Hã? Tá eu tava no chiqueiro. Ah, tava lá? Tava. Gente, eu tô cansado, viu? Cansado, mesmo. Tá desacostumado, né? É, mas tô fazendo com amor e carinho, porque a dona Nelly e seu João merecem. E o meu parceiro também tá na luta lá. Tá quase terminando a parte dele de pintura. Mas o meu é quebrar, refazer, então demora mais. Mas tô feliz, como sempre. Vamos lá, vamos deixa eu trabalhar. Então tá. Vou descer lá pra ver se eu acho uns mamões. Vou descer ali com a Andréia pra ver se acha uns mamões. A dona Nelly falou que, que era pra me lembrar hoje de, de colher e, ó, acabando o dia e eu não, não sei lá. As galinhas, gente, lindas. Aqui, gorda. Ah, o cara tá no alto, Andréia. O passarinho tá até bicando lá, ó. Você não deixou as buchas lá, Lívia? Ah, esqueci. Aqui bastante aqui, ó. Olha ali, pessoal. Isso aqui tá alto. favor. O que é que tem? Aquela varinha aquela é, lá? lá? Só dá uma sacudinha e já cai. Daí tem que -se segurar aí embaixo. Você vai pegar aquele pau ali, ó. Mas dá pra você não machucar aqui, ó. Isso Isso aqui é. Como que chama isso aqui? Orelha de padre, André? Né? É? Quem souber, deixa nos comentários que eu esqueci. Eu acho que a orelha é de padre que você fala. Será, André? Você é vai conseguir? É curto. Esse é o maior. Não é que o pó é curto, é que você é pequena? Ô, é isso aí não dá, querida. É. É Segura o celular. Isso é... aí é muito grande, né, Madal? É grande. Sou... Eu sou muito grande. <risos> é vida difícil. Ai, dá, vai machucar. Não, Madal. Vamos arrumar outra coisa. Essa daqui, será que não serve, vó? Vou aqui, ó. Eu vou ver se Ai que outra. Mostra o rio. Ai, gente, que lindo. Ai, que vontade de ir lá entrar. Pena que. Não pode, né? Muito fã. Não, mas ali, até que ali, ó hum. É rasinho Mas já pra lá, já é fundo Não, tá medo, né? Tá, dá medo de se afogar Não, Segura ali aqui. na frente Ali na frente que é rasinho Segurei, já já, é, já indo pra lá, ó, já é fundo Indo pra lá, fundo Só por aqui André, tá andando ali Tá com pó Ai gente, é tão lindo Andréia? Andréia André vai tentar tirar o... O que, que é aquilo Andréia? Mamão? Mamão. Aqueles mamãozão. Olha vó. Se der certo... Será que não era pegar uma escada? Fica do Pois é. Uh! Ali, ó. Ali atrás. Não sei se... o que era pra. ficar aqui no alvo, não ficou. Não ficou, né? E mão ali, ó? Pequenininho. Pra furar também, ó. Mas não, não tem problema, problema é né? passarinho que, que bica. Mostra, Mostra aí, Lívia. Olha aí. ali, ó. Pequen... Ali pequenininho. Não é pequenininho, Ele caiu aqui, ó. Ah. Acho que já tem parte boa assim. Ah, então. Quer arrancar aquele ali? Qual? Nossa, um coisado. Tá enxergando. meio verde. Segura aqui, não tá enxergando, não. Nossa, que sol. Mostra lá de longe. Peraí. Aí, ó. Gente. Sai daí, oh, Lívia. Ah, que tá medo. Não, não mesmo. Não tropecei aí, não. Ai! Eu não consigo olhar pra. Vai lá. Eu solto bem o meu rosto. Oi Peraí, peraí. Caiu. Ali, ó. Gente. Uou! Esse também? Uhum. Uou! Tá quase. Foi. Pronto? Aí, gente. Tá bom. Só tem esse? As minhas buchas! Ah, eu acho, acho que, que tem, tem ali, mas dá pra tirar também, ó. Esse daqui aqui também. Não, não. Tá aqui amarelo, ó, né, aqui que lindo, mostra que lindo. Ó. Foi. Peraí, deixa eu ir aí. Agora tá. Ai, meu Deus. Ui! Aí eu ia derrubar outro dele. É. Vai, um. coloca lá. Tem, tem mais, mais um ali. Tem mais um. Só do lá, Madal. Sem problema. Depois eu pego. Pronto. E esse de baixo aí, né? E esse? É. Já vi onde caiu? Caiu. Eu vou colocar ela. Pera aí, deixa eu colocar minhas buchas aqui. Ah, vou deixar aqui. Vamos lá. Olha lá, gente, ó. Lá Achou alguma coisa, vó? Ah. Pera aí, Madra. Tem um outro? Não, só esses. Ó, tem caiu mais ali. Ele... Vou pegar aqui, bichinha. Eu pego, Lívia. Cadê a câmera. Ai. pegar a câmera aqui. Tá difícil aqui, gente. André, coloca mais um aqui, ó. Vamos. Você consegue levar tudo? Vai. Olivia. André, passa. Ah, aqui, ó. Sem problema. Vamos, Lívia. Não, bem, não, não precisa. não precisa. Não precisa, não. Deixa. Dá para levar na mão. Vamos? Ai, meu Deus, está pensando. E eu estou com medo desse leite. A Lívia está numa sujeira só. Estava brincando no barro. Dá uma olhada. Vamos. Eu vou bater ela no tanquinho. Ai, eu vou pegar um baldinho e escolher alguma. Olivia, Você pega aquelas coisas lá, tá? tá. Consegue abrir? Eu pego, André, pode deixar Eu pego Pode ir que eu pego Tô indo Vou Pegar uma mão Que caiu Tá. Balançando um pouco aqui, gente. Oi. oi Oiê, tudo bom? Oi. Já chego filmando, ó. Ai, que beleza. Vou ajudar a senhora aí. Bora na pia, né? Não pode pôr na pia. Porque tem que lavar o quantos A Tá. telefone Aí eu tá A Lívia veio aqui, ó, colher as buchas pra Dona Nelly. Olha, ah, eu peguei duas, gente. Né? uma casinha de abelha, né? Nossa, ela tá mole. Então quer dizer Põe que... aí e ela vê se ela vai querer ou não. Olha, disse que a senhora não quer, não. Não, não quer? Ah, essa daqui tá muito grande. Só diz que ela ver. mais uma assim, Uhum. Mas dá pra limpar ela. Eu gosto de jogar semente. Ah, é. Olha! semente. Vai plantar tudo aqui, gente. Michel. Aqui vai ser difícil nascer. Porque tem grama. É, verdade. Ai, faz alguma coisa. Ai, gente, barulho. Tudo semente. Uhum. <risos> Também tá bom. É. Mais ou menos, né, vó? E essa outra pequena aí? Ah, pode... ah. A tá outra. Ó, ah, tá branquinho. Uhum. Ah, Deixa ela com casca mesmo. Uhum. Deixa ela desse jeito. Uhum. Conserva. Pode deixar ela assim. Também... Só colher. Ah, tá meio. Só tirar daí e coloca lá no, no balde. Isso. Aqui tô tirando chão, gente. Porque. Não precisa tirar, querida. Ai, tem zoado aqui branquinha pra ela. Ó, é. eu vi tenho ali, ó. Parece que tá boa. Vamos, ver. Vamos lá ver. Tem essa daqui, ó. Acho que não dá pra pegar, né, Jô? Não. Ah, não. Tá estar tá estragado. Percebi por causa que... Isso daqui, ó. Pega. Vou lá pegar. Vai do lado de lá? É, é do lado de lá. Vou pegar aqui. Tá vendo? <risos> é, tá mole, mas... Oi? <risos> uhum. Você derrubou, Lívia vamos ver se a gente Pega ali, querida Caiu Vai, gente Vamos Era aí Onde você vai agora? Eu vou mais profundo que ela foi lá ainda Mas e aqui, ó Aquela ali tá mole, Lira. Tô chupando sorvete, gente. O chumango. E eu peguei a bucha que a Lívia desprezou. Você voltou aqui? O não tá branquinho. tem mais aqui. Que não tem mais, que é chuchu? É, né? Ah, dona Nele falou alguma coisa de lá embaixo. Eu acho que tem mais de lá embaixo, mas tá bom. Vamos? Ela falou que lá é perigoso. Vamos, gente. Olha, ah, gente, foi isso. Leva lá. Rapaz, é lá que as crianças, né? A é criança gosta mesmo, né? conhece desde pequeno, né? É. Toma, põe aí, Júnior. Trabalhou bastante? Trabalhou muito? Que é o hum. trabalho que o Cícero está fazendo. Aqui. Um vale aqui, né, em cima. É, Esse então, ali ainda. Ele tá esperando puxar aqui, ó. Pra. Né? Passar a desempenadeira. que foi? É, eu tô... Gente, eu passei por aqui não vi essa orquídea. Olha que coisa mais linda, gente. Linda mesmo. e tem aqui desse lado também tem outra flor aqui é um quadro quem pode pintar isso como Deus pintou que artista que pode trazer isso numa tela como Deus faz essas coisas, gente fala pra mim Muito linda. Vamos, Lívia? Vamos. Ah, eu perdi o um lacinho. Perdeu o lacinho? Mas não perdeu o cabelo, né? Uhum. Vamos então Então é isso, gente. Já tá terminando o dia. Nós vamos para casa. Aí a gente vai voltar outro dia. Para terminar o serviço. Daqui a pouco as galinhas vão recolherem para dormir.